Saudações cristãs a todos os meus amigos e meus irmãos E neste vídeo eu quero falar de um tema importante Qual foi o Jesus que te apresentaram? Você já percebeu que cada um conhece um Jesus diferente? Existem aqueles que conhecem um Jesus de amor Só pregam o amor porque afinal Deus é amor Outros conhecem... Um Jesus que cura e que liberta, e somente isso. Outros conhecem Jesus como Jesus que castiga, é justiça. Ele só serve a Jesus porque ele tem medo daquele Jesus que leva para o inferno. Outros servem a Jesus, aquele Jesus que prospera, tudo o que ele conhece. É um Jesus que pode dar casa para ele, dinheiro para ele, que pode dar bens materiais pode dar uma vida a ele de regalia de tranquilidade eu te pergunto, qual é o Jesus que te apresentaram? por conta de apresentarem o um Jesus totalmente diferente daquilo que ele é milhares de almas hoje descem para o inferno porque cada igreja apresenta Jesus de uma maneira diferente. Mas você sabe quem é Jesus? Jesus ele é um pouco de tudo daquilo que as pessoas apresentam. Só que muitas vezes apresentam apenas uma ou outra qualidade de Jesus segundo seus próprios interesses. Então se eu quero que sirvam a Jesus por medo, eu apresento o Jesus da justiça. Se eu quero que as pessoas sirvam a Jesus no interesse daquilo que elas querem ter, eu apresento um Jesus que prospera. Eu trago a eles a teologia da prosperidade. Se eu quero trazer para a minha igreja as pessoas que estão nas ruas, que estão carentes de amor, e etc., então eu apresento um Jesus, um Jesus que abraça. Se eu quero trazer para a igreja as pessoas que estão em busca de vitória, então eu apresento a elas um Jesus que dá vitória. Yes, agora é só vitória, é sabor de mel. Eu vou apresentar o Jesus que eu quiser apresentar, não é assim? Mas Jesus ele é um pouco de tudo isso que te apresentam. Mas além de tudo, acima de qualquer coisa, é um Jesus que deseja que você ame a Ele. Independente daquilo que você tem, independente daquilo que Ele te dá. Jesus ele quer ser amado por você por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz, apesar de ele ter poder de fazer qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida, ele pode te curar, mas você deve amá-lo independente de você ser ou não ser curado, você pode morrer com essa enfermidade que você está aí, é bem verdade, calma, não desliga o vídeo não, não troca o vídeo não, é, é verdade, é verdade que tem pessoas que ele não cura, mas você deve amá-lo, mesmo que ele não te curar. É bem verdade que Jesus pode não te fazer rico até o fim da vida. Sim, ele pode te fazer rico. Assim como ele fez com, com Jó, homem rico. Não é? Com muitos gados, muita fazenda, muito de tudo. Na verdade, ele pode. Mas, mesmo que ele não te prosperar, você deve amá-lo pelo que ele é. Se ele te der, você ama. Se ele não te der... Você ama do mesmo jeito. Agora, a forma como estão te apresentando Jesus, daqui uns dias você vai estar odiando esse Jesus. Porque talvez ele não faça aquilo que você está pedindo para ele fazer. Então isso aqui é para você refletir. É para você pensar. E você, liderança, pastor, você que se diz homem de Deus, porque eu estou falando aqui com o Brasil, eu não estou falando com uma cidade, não. Apresente Jesus da maneira certa para as pessoas. Deixe de envergonhar o evangelho, porque as almas que estão saindo da igreja devido ao fato de você estar apresentando Jesus errado para eles, você vai pagar preço por isso. Apresenta o Jesus do jeito que ele de fato é, porque ele é amor, mas ele é justiça, ele abençoa, mas pode ser também que algumas coisas que as pessoas orem elas nunca venham receber. Vamos ser honestos com as pessoas, vamos ser verdadeiros, vamos ser reais. Essa que é a verdade, essa é a palavra que eu deixo aqui. E eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas venham refletir sobre o verdadeiro Jesus. Estão te apresentando o Jesus errado, ou da maneira errada. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço a todos vocês.